Ah, tá. mas eu já tenho um rolê carnaval. <risos> Ai, eu esqueci. Não, eu não vou hoje, não. Tchau, já volto, já volto. Volta aqui, Bi, o que, que é isso? Seguei! <risos> Tô preparada pra atacar! <risos> tô preparada pra atacar, meu gente, bem! Não é carnaval! Vocês não querem carnaval? Toma, carnaval! Desgraçado! Que bem desgraçada, bem perigosa. Cuidado a criança saiu, com falou que ia não sei aonde, que não tava afim de filmar coisa de carnaval, né? Eu, e a eu é não sei história ainda. A gente odeia carnaval. <coughs> Quê? Mas é Halloween o ano todo pra gente. Me <risos> ver? dá. Se ela tem duas, duas personalidades, não esquece. E as duas são podres. <risos> um, é carnaval. Bloquinho. Vamos meter um samba. Uh! No vídeo de hoje, vamos falar sobre carnaval? Não. Vamos mostrar. It's all about makeup, honey. Então a Tata, hoje, nossa Ursa Otávia, vai ensinar a gente. Dicas e o que você. O que tá usando nessa época de carnaval? Esse momento de você não ofender as pessoas com a sua fantasia. Tipo, não dá. Uau. Entendeu, gente? 2019 não dá pra ficar fazendo fantasia de nega maluca, entendeu? É fantasia de índio. Por favor. Vamos Por pensar favor. bem. sua é fantasia. Esse... Ofende alguém, isso não é uma fantasia. Sim, isso não é legal. Você não né? deve usar. Maquiagens de carnaval. Uau, uau, uau! O cabelo não tá parando, gente, porque a gente tá filmando com ventilador. Porque a gente é bem gorda, não aguenta. A gente não aguenta filmar sem ventilador. O carnaval, pra mim, é assim… Tem uma lembrança de infância, tem uma lembrança de tanta coisa legal. É uma brincadeira acima de tudo. Eu amo, quem que eu amo, entre todas essas mulheres maravilhosas. Frida, cala do bebê! Ah, cala maravilhosa, bebê. Maravilhosa. Frida, cala do bebê. Porque ela é fácil, ela é legal, ela é conceito. Ela é arte, ela é arte! É fácil de reconhecer, arte. você não precisa fazer Meu, uma ultra maquiagem para ver que você está de Frida Kahlo, né, E bom que falou isso, porque assim, tipo, também a gente quer que o carnaval saia da tua penteadeira, tá ligado? Eu trouxe a Frida, eu trouxe também, assim, um make bem iluminado. para aquela pessoa também, assim, que tipo assim… ah eu tenho uma base, eu tenho iluminadores. E Eu tenho um pouco de glitter. Ah, eu quero Sim. fazer… Vai sair um… um unicórnio! Unicórnio! Um pseudo! Um Pseudo-unicórnio, de carnaval. Não é pra você ficar se matando na frente do espelho querendo eu demonstrar conceito suas, legal, conceito suas leve. habilidades Não. de maquiagem. Não. Maquiagem com vida calma. Eu já fiz a minha pele, preparei a minha pele. Eu hidratei a pele. Tipo assim, o carnaval é um calor infernal. A gente quer beber, pular, se divertir. Quem <risos> que tá de lente aqui? Deixa eu ver. Ah, ela tá de lente. Eu quero fazer uma coisa assim, simples. Mas com um toquinho bacana, entendeu? Fiz a minha pele com o quê? Hidratei. Um pouquinho de correção, só pra iniciar. Porque eu não gosto de começar com aquela nada. Então eu coloquei uma basezinha bem fluida. Carnaval não é época pra você ficar fazendo reboco com três camadas de base. a né, gente vai pro um bloquinho e vai pra rua? Com uma pele leve, porque vai derreter inteira, né? Segundo passo é um prime, gata. Hum, Saca? Acho que é Amo assim, o prime. O é. um da Civa Organic, que realmente é Põe a mãozinha foda. atrás pra não pegar a nossa cara. Ele deixa a pele super aveludada, eu uso pra trabalhar pra caramba. Todo mundo que eu faço a pele fica tipo incrível. Tu gasta bem menos produto pra maquiar depois, porque tua pele tá bem preparada, tá hidratada, tá vitaminada. tá lisa, esticadinha. É, assim, porque o tá... primer, o que, que ele faz? Ele dá uma nivelada no cimento, sabe? A estrada tá cagada? Faz um blur, faz um blur. Aí assim. passa o primer assim, Mesmo, ó. Fica lisinho, lisinho, fica escarregadinho assim pra deixar. Essa aqui, a é, pele tá meio suja, né? Mais mal. Ó. Tonzinhos de, de escurinhos, assim, sabe? Marronzinho, até Marronzinho, terrinha. Pra sobrancelha, eu vou dar uma forçadinha, tá ligado? Sempre é pra deixar mais marcada. Na tua própria sobrancelha. Fiz essa maquiagem assim. Eu peguei a minha própria sobrancelha, que já é meio marcadinha e tal. Olha a diferença, pode perceber. Eu apenas tô fortalecendo o desenho da minha própria sobrancelha. Mais nada por enquanto, tá? Eu já marquei as sobrancelha, ó Já tá com a sobrancelha pronta. Então, eu chamei a desgraça como uma dica. E ela vai completar um a sobrancelha no meinho, que tu não consegue, morna! Eu vou fazer bem simples, gente. E aí, tem que ir gradativamente. Não adianta meter um borrão marrom no meio da cara de primeira. Mas que ó, tá uma bosta. Tá, um tá fazendo fiozinho por fiozinho. Exatamente. Agora, vamos dar uma carregadinha. Muito legal. Pelo, gente. Tá na moda pelo, botar pelo. pelo na sua cara. Pelo é bom, meu ah. amor. Vem com as duas. Que... Quer pelo? Toma pelo! <risos> E aí, você tem que ir entrando um pouco na sua sobrancelha mesmo pra ficar homogêneo, né? Se você chegar pertinho, você vê que ela não tá uma tira. Não. Tem pelinho, Eu vou chegar bem só. também, dar uma limpada, gente, que é o que a gente faz normalmente com a base. Com o, o pincel sujo da tua aplicação base. de base, entendeu? É, porque o pincel de base, ele na verdade é como se fosse uma borracha na ah, pele, tá né? Primeiro tá pronto. Tá pronto. É tá Sobrancelhinha. Assim, já dá tá. até a pele, passei primer e tá. tal. Agora vou fazer um pouquinho de base. Só pra deixar a pele mais uniforme, legal. pele básica que pele básica. Uma pelezinha básica. Outra marquinha registrada da Frida era um blushinho meio vermelho que ela colocava até pra parecer que era um blushinho mesmo. Porque curada, saudável. É. Então, o que eu trouxe, ó, um quartetinho de blush super fofo. Vê se tá pegando o osso. Não. Aí, ó. Eu vou jogar um laranja, que eu acho super tendência. Pitch. Um Tem esse aqui. bastão, bastidinho, de do bastão. Capturadinha, big, big, big, big, big. Aquele sorrisinho assim, bobinho. De Aquela Corazinho. cara de capivara feliz. Ó, ó, ó, ó, ó. Então o blush é frontal na frente do teu rosto. Dinho, Faz o outro lado. Bim, bim. Olha, que saudável! Que saudável! Vou colocar uma boca vermelha agora. Mas antes eu vou colocar um pouquinho de máscara no olho. Porque deu uma apagadinha por causa da base, entendeu? E lembrando, máscara 24 horas, é carnaval, gente. Ah, é verdade. lavar d'água. É, é bagulho da Mike Move! Make <risos> move! porque batom em bala, se ele é novo, ou se ele faz muito tempo que você não usou ele, você precisa dar uma esquentadinha pra ele soltar o pigmento legal, né? Boquinha feita A gente vai brincar com uma peruca? Não. não, hoje não vai ter peruca A gente vai fazer uma montagem dela com a cabeça da filha legal, da Carla Legal, legal, Agora vai chegar a parte que tá todo mundo esperando, meu amor Você achou que a filha da Carla era isso? Agora, dona, titia, Otávia Vai meter 2019 nessa maquiagem Um pouquinho de pedraria Montou a sobrancelha, blushinho Batonzinho, pelezinha com um pouquinho de glow E ó, pá! Não esquece que é de banheiro, é coisa na mão. Coisinha que você tem em casa, meu amor. Pega lá na mochila das crianças. Não, você não tem Pá, bebê. Pá! Tem mais, tem mais que eu sei. Frida Kahlo Sorono. E agora a gente vai fazer a montagem da Otávia com a cabeça da filha da Caminha. Vou até sair para Otávia ficar aí sozinha para fazer a montagem. Calma aí. Ó lá, gente. Essa é a primeira maquiagem. Bem boziquinha, bem lisetinha, filha Caminho. Vamos para a segunda maquiagem? Vamos? Maquiagem número 2. Dois. E última, porque só tem duas mesmo, tá? Fica feliz. A gente acabou de começar o canal, tá bem difícil começar. Bi, vamos lá. Segunda make pro bloquinho. Segundo dia de bloquinho, terceiro dia de bloquinho. Quarto, quinto, sexto. Tô onde quiser, vamos lá, mas… O que a gente pensou? Outro clássico gay. Unicórnio! Unicórnio! As cavalas, as cavalas é. mágicas. Eu acho, na real, que a gente vai brincar. Tipo assim… Brincar com cores. Brincar com cores. Então eu também uso essa agulha pra quê? Pra dar uma fixada no que vai vir depois. Então, ó, Minha uma espirradinha cara. aqui, ó. Uma espirradinha aqui, ó. Pá, pá, pá. Frente. Isso funciona pra qualquer sombra. Tudo fica mais potencializado. Exatamente. Já estamos a pontinha do pincel. Agora a gente vai molhar no pigmento azul da Dalla Makeup. Esconde a cara, esconde a cara. Uma pele bem natural, como a gente vai perceber agora. Olha que natureza. <risos> tá, pra tu conseguir esse efeito, a... o pigmento tem que ter uma base metálica. Não é glitter puro. O glitter puro, ele não é, tem é... um fundo de cor não, e ele é, é grosso. Tá virando smurf, papai smurf. Ah, mas smurf é super legal. Ah, eu amava! <risos> eu era smurfético. E tô esfumando, esfumando, esfumando, pra que, pra que esse produto fique perolado no meu rosto. Pele pronta. Passo dois, vamos lá. Passo o doble. Passo o doble. <risos> Eu vou passar a bola pra minha amiga drag, porque ela é muito sinistrona, ela é ridícula, tá ligado? Ela sabe deixar um cagar um assunto com o seu famoso cartãozinho de drag, que nada mais é do que um cartão pra rasgar a cara da inimiga. De qualquer pessoa. Fra, fra, fra, fra, fra. Vai, vamos rasgar a cara da gatinha. É, cartão. Uhum. Oh, gente. Entra em contato com ele, chega! Como se trata de unicórnio, a gente tem que ir mais pra aquela cartela candy color, né. Roxinho, rosinha, azulzinho, tudo que <risos> E pra isso, a gente vai usar a paleta Masquerade, da Ruvia's Place. That I love, that I love. love! Pra começo de brincadeira, esse roxo… <risos> Roxo metálico e esse azul metálico pra dar uma profundidade Bá! na cara da bicha também. Eu vou começar só dando um contorno em volta do que ele já fez ali. Ó, a gente só vai fazer um contorninho onde o nosso rosto supostamente é mais escuro, tá vendo? Mal que é só de levinho, gente. Uhum. Ó, um pouquinho de um lado. Vamos fazer a parte do cartãozinho que a gente falou agora há pouco. <risos> e a gente vai começar com rosinha já, pra dar um pá! Pá! Pá! A gente vai usar esse rosinha aqui, ó. Fazendo uma linha. Quando a gente trabalha com cartão, a gente sempre vai ter um ensumado de linha. Ó, e aí uh! faz isso bem degradê, bem né, puxando pra ficar no degradê e quando você tirar vai ficar uma linha bah! Bah! Bah! Bah! Um, um, Unicórniozinho da Cal unicórnio, Lady Gaga, tudo coisa simples interpretar <risos> espaço, tempo coisas que tem no banheiro bem fácil <risos> espaço e tempo, coisas que tem no banheiro <risos> pronto, salta. Bah, bah, vum, vum. Quer bola, fazer né? o highlight? Eu faria. Vamos a Mica. Vamos a Mica. Mica é um pigmento puro, natural, e você consegue comprar ele natural assim, igual eu tenho. É tipo aquela asa de borboleta. Tudo que é metálico vai Mica junto. O final da orelha é dela e o começo da boca. Então a gente vai pôr o cartão no final, em direção ao começo da boca. Oh, met. Mica na cara dela. Bota, bota isso <risos> na amor <mãe. risos> Olha o olha o Bota mais, bota mais. Bota, bota mais! <risos> bota muito mais, meu. Agora põe do outro lado. A missão tá quase dormindo na mica. É, vamos, vamos. Boa. Boa. Boa. Ó, a gente vai na… Vai com a verde, com a verde neon, mano. A gente vai, vai na a neon, mano. <risos> Luda Rubias. Vai com é neon, mas vai tem neon na cara. Eu acho que isso. poderia ser assim: ó, escuta, escuta, Fiquei louquinha agora. Ai, fiquei louquinha agora. Vai pro neon pra dentro, explode. Vá, vá, mãozinha leve, filhinha. Mãozinha leve, filhinha. Olha esse olhinho verde. <risos> Mas ficou muito <risos> da hora Agora acho que a gente vai entrar assim Com um pouco de sobrancelha Com o delineador da Lush Eu amo ah. suspeita pra falar Porque é meu né? A gente não pode ir uma Que que tá se retocando Olha o efeito que deu Ficou lindo Super legal Uma boca azul, saca por um azul de quebra um pouquinho com verde dentro Olha, dá pra aparecer esses pigmentos. Fica maravilhoso, pô. abrir a boca. Vai abrir a boca na base da cor. Olha a boca dela, tá. Vai, abre um pouquinho. É um o dentinho aqui, ó. Só pra assim, sentir Aí, ó. Ai, que gostoso. Deixar isso tudo junto, unificar tudo isso aqui com o quê? Grit! Vou pegar o gloss, vou molhar meu dedo, bem assim mesmo. Vou tacar. Grit aqui. Ó o grit, ó o grit. Vou botar grit aqui, aqui na própria casa, isso aqui já. Ó, ah, já, foi, já foi bruta. Bruta já perfeita. Foi... <risos> Lembra? <risos> Gente... Essa é a maquiagem que a gente trouxe pra vocês. De unicórnio galáctico, muito louco, enjoadona. Enjoada, enjoadona! Gente, muito obrigada por assistir o vídeo. Dê like aqui embaixo, ó. Dá like. Se inscreve aqui embaixo no canal, no sininho! Se inscreve no sininho. A gente tá colocando aqui em cima as nossas mídias sociais. Instagram, Facebook e tudo. Procura a gente lá. A gente é bem legalzinha. Com pizza, make, falar. vai lá. Gostaram? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! <risa> ah, <foi bom>. <risos>